Sim, pô. Tem um negócio que eu esqueci, que é o surdo play. Pô. Né? Oh, vai ter Vai ter. Nossa... Vai ter, você não... vai ter. Só de praia, vai ter. Vamos nos enfrentar lá. Uhum. Mete... Vou meter a espada no teu bucho. E <risos> eu vou chamar de Teixeira. Teixeira <risos> <risos> da E aí pessoal, me chamo Gilmar Douglas Lucas Pessoal, a gente está aqui hoje para falar de um evento aqui na região E está prestes a acontecer dia 22 A gente está falando do Energiza Conto, sobre a organização de Paulo Um dos poucos eventos que a gente vai ter aqui na região De Paulo. Paulo Afonso. E é um evento bacana, já está na sua terceira edição, já está no terceiro Energiza.com É um evento muito bacana, a gente estava tá gravando esse vídeo, gravando esse vadiando para falar desse evento que a gente vai ter aí, né? e compareçam lá. Então, minha gente, eu vou falar um pouco da programação que vai ter no Energiza.com, né? E assim, vai ter várias atrações em que vocês vão curtir, com certeza. Com certeza vai ter alguma coisa que vai lhe agradar dentro. Né? Como, por exemplo, vai ter concurso de cosplay Vai ter aqueles campeonato de Street Fighter Vai ter concurso de quem come mais melancia Vai ter campeonato de League of Legends Dragon Ball Fighter Mortal Kombat CSGO Just, Just, Dance. Just Dance Doguinha gosta Just Doguinha aí é fã de Just Dance. Just Dance Vai ter de Pokémon, tanto Pokémon TCG Como Pokémon de Nintendo 3DS Vai ter campeonato de FIFA 18 É FIFA 2018, né? É porque tem muita diferença do 17. Né? Oh! O uniforme, você <risos> sai correndo. Vai ter K-pop e vai ter Yo-Yo. Beleza? Então essa vai ser a programação de concursos e outras coisas, aí, outros eventos é. que vai ter lá. Além também das bandas que vão tocar lá né? Vai ter a banda The Rock e a banda Rain Rap Eles falaram basicamente o que, ele, o que está lá no papel Porém eu falar da experiência que foi viver o Energita No primeiro ano eu participei do Ubiô No tempo de UBIO fui eliminado sem dó nas eliminatórias Hello Darkness, my old friend Porém, eu também participei desse humano e no ano seguinte, ano passado, eu participei do amigos de RPG, que foi ótimo, eu fiquei boa parte do tempo lá jogando RPG com o Malus e o Matheus jogando lá de boa, ficando o tempo todo comendo, é, bebendo, jogando RPG de boa lá, curtindo a música de ouvindo. Você não sabe como é jogar RPG e quanto houve música de animes, velho É algo massa, velho então, pessoal, a gente finalizou o vadiano de hoje para falar desse evento incrível aí, o Energisa Com, Para a galera que não participou, tem a chance de participar mais uma vez esse ano. Dia 22, super evento com a organização do Pablo. Tamo junto aí para fazer parte do Energiza 2018, pessoal. Valeu! Oh, aliás, um colega nosso... Foi campeão ano passado. No passado. Parou, foi campeão ano passado. Parabéns para o Aliás, Não. o primeiro foi Júnior Bravo no ano anterior. Oi, Júnior Bravo. Aliás, <risos> esse, aliás hum. é, a apresentação do, do Haroldo com o filho foi das melhores partes no é. do, cosplay. Foi. Do. do. do Vendo, Vendo como era. Como era. Foi, foi massa. Foi massa, animais das partes. Né? E também, já pra finalizar com Não. o evento, com chave de ouro. Isso é um. É um Harper. Um Não faz, pouco. Não é duas bandas. É, é duas bandas. Um rapper também pode ser duas, uma banda. Uma banda? Uma banda de um, pô. Eu comprei, É, né? Cadê aqui, né? <risos> cara tá mandando trabalho pra eles, né?